Rapaziada, suave? Aqui é o seu Tichê, trazendo mais um vídeo pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu trago pra vocês quando você precisa de atributo pra ser forte aqui no detém com o painel, mano. Pra poder enfrentar até VIP, entendeu? Né? Eu vou trazer esse vídeo pra vocês, deixa eu ver essa ideia, espero que vocês apoiem, deixa o like. Vamos bater uma meta de likes legalzinha aqui, gostosinha, que é 50 likes, então deixa o seu like. Também, se você puder, se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificação pra poder ajudar o canal, mano. Toda vez que chegar vídeo aí pra você, você vir, assistir, deixar o seu like, se se interessar, vou agradecer. Fechou? Tem a aba que seja membro aí a partir de três reais. Que assim eu posso disponibilizar algumas coisas para vocês em live ou em é, futuramente, né, mano? Que eu tô pensando em fazer umas coisas aqui para vocês. Fechou? Então vamos hoje para o intuito do vídeo. Eu vou basear esse vídeo na minha conta. Entendeu? Uh, o tanto de tributo que você vai precisar para poder enfrentar, porque é uma conta que já bate de frente com o VIP, consegue matar, mas depende da sua jogabilidade, entendeu? Então vai depender de você e é isso, galera. Então tudo que uh, vai ser base na minha conta, entendeu? Não, não tem, se você tiver uma conta mais forte aqui nesse servidor, você me fala aí que às vezes que ver, eu posso estar falando alguma coisa assim, às vezes sua conta é free toda forte, mas se você for um VIP, não adianta vir falar nada, mano, porque minha conta é totalmente free, upada com foco. É, foco, força e fé. Aquela frase do Projota, tá ligado? Não sei se você conhece, mas bom. Vamos aqui que vocês vão conhecer. Beleza. Galera, essa é a minha conta, basicamente, mano. Essa conta é muito, ela tá muito forte, na minha opinião. Eu já tô com o tag youtuber, tá ligado? É meu parceiro. É, ela dá uns atributos a mais, mas enfim. Isso. Vocês podem relevar, né? Período de validade: dois dias. O título já tá acabando. Depois eu tenho que pedir pra eles renovar. Mas enfim, basicamente tá com 22k de atributo aqui, na né, no ataque, defesa com 25k, tá, 25k, tá, é 25k, né, 25k de atributo é, de na defesa, ataque mágico 15k, dá pra vocês verem aí tudinho, mas eu gosto de falar, né, atividade 30k, sorte 32k, e resistência mágica 19k. Nisso eu tô com tudo gold com o subliminar 5, tal, tem que ver tudo certinho, né, galera. Ó, vou mostrar a conta por inteiro pra vocês, para vocês basear. Tá vendo aqui a prática espiritual, não, prática física aqui, prática espiritual. E... As cartas, mano. Aí é pra vocês verem, essas cartas aqui é da hora. Essas cartas pra você colocar as mais 160, mano. Tem, uns, né, tem um buginho aqui, se vocês quiserem eu posso trazer pra vocês, vai depender de vocês aí, se vocês deixarem o like. Entendeu? Daí, Fulgura. Todas ativadas, é só você vir aí é, no chat, é, arroba, arroba Fulgura. Aqueles dois, ponto, vírgula, arroba, figura. Daí ativa elas todas. Aqui eu tô usando dano e atividade, né, mano? E embaixo, dano e defesa. Nas pedras. Na pedra, tô usando essas pedras aqui. Mesmo com elas desativadas assim, ó, que tá aparecendo aqui, elas ainda estão funcionando, fechou? E o templo, vou mostrar para vocês, está full. Não tem muita coisa para se dizer do templo. Batismo funciona no PVP. Se você quiser pegar um batismo aí de algum top aqui e ir para o PVP, vai te ajudar também. contra marca basicamente está assim, né? Aí é para vocês verem. Quem entende do contra marca vai entender que essa daqui está muito boa. Não é tem como melhorar, mas enfim, né? <risos> é, tô mostrando uma por uma para vocês poderem ver certinho sei se tira essas conclusões aí do que, que vocês acham da minha conta E deixem nos comentários pra mim poder saber sua opinião Fechou? E meu escolar tá assim né mano Isso aqui é tudo pegado no painel Então pra quem não sabe se ele que ter painel Se você não conhece o link tá na descrição E eu peguei tudo isso aqui no painel Só algumas coisas que são relacionadas a pontos Que dá aqui mano Que é tipo esse escudinho aqui ó que tá com esses atributos na frente dos 50, que são de 105, 200, mais 171 e 199. Você pega no evento o quê? De pontos. Você fazendo um GVG com seu amigo aqui no servidor, você consegue ganhar uns pontos. Nesses pontos você consegue recolher esses itens, entendeu? E no patch, eu acabei esquecendo de mostrar o patch, mas vamos aqui, né? No patch eu tô usando o patch dragão. No último comentário que eu vi aí no canal... O cara falou do mate falou que esse patch aqui é o melhor, porque dá dupla track e tal. isso é, Deu assim, uma simples especificada né no comentário. Foi interessante, mas não é um ponto pra mim usar, né? Eu vou ainda continuar com o dragão, porque eu achei ele muito interessante. Também tem algumas coisinhas nele aqui que eu não vejo interessante nos outros é, patchs para mim poder usar. No caso, eu tava falando aqui pra vocês que são das armaduras, né, galera? Do evento pontos. Nisso, então, atributo aqui, ó, tá ligado? Só pra vocês observar ó, aqui ó, nessa espadinha, no chapéu e na roupa, tu, tudo atributos, esses atributos são muito fortes, porque eu peguei os eventos pontos, entendeu? Isso ajuda muito, pra quem não sabe, aí tem uma espadinha aqui também, mas enfim, galera, a montaria, tá no prato de iratório. está full também, né mano, subliminada pra montaria, nível máximo, Entendeu? Isso tá me ajudando, cara. Querendo ou não, isso aqui eu usei com o autoclick, galera. Você vem aqui deixando o autoclick também. Se você quiser usar macro ou chat são os três programas que eu posso trazer aqui para vocês de vídeo também. Se vocês interessarem, depende de vocês, é claro. Mas enfim, vamos aqui, né? basicamente essa é essa minha conta e para você conseguir bater de frente com os daí você me faz uma pergunta né Ele mostrou a conta dele falou tudo o que precisava e agora como que eu faço para bater de frente com os caras que estão forte aqui no servidor basicamente você vai ter de aumentar o que do seu aí vai ter de aumentar que ver atividade e sorte ataque e defesa ajuda muito mas se você conseguir aumentar esses dois já vai te dar uma ajuda muito top mano você vai conseguir bater de frente com o vip a matar a cara daquele naipe. Filho. e uma coisa que eu te dou uma dica muito útil aqui no servidor que é usar chevo, cara Chevo ajuda muito porque creio ou não aqui os cara tem muito é, como que eu falo força física e essa força física na questão de que em pvp os cara vai ter muito que dano para poder destacar mas se você mandar ó 32 444 que são mais forte, você vai conseguir fazer os três tudo certinho, mano. Assim você pega muito atributo, evento não tem, você sabe disso. Então você vai ter de usar o painel e conseguir upar. Tem muito vídeo de evolução, tem vários canais que traz vídeo aqui nesse servidor. Só você caçar, entendeu? Daí é com você. Mas espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Esses são os atributos que eu baseei na minha conta para trazer de vídeo para vocês. Então deixa o seu like se você assistiu até esse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E por favor, torne um membro a partir de 3 reais. Demorou? É nóis. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê. Se quiser me seguir lá no Facebook, onde que eu posto muitos memes, muitas coisas na minha página no Facebook, tá aí na descrição. É nóis.